Bem-vindos a mais um vídeo aqui no Chacalaca. E este é o vídeo que eu vou ser absolutamente exposto na frente de todos vocês, de todos os meus espectadores. Por quê? Vocês devem saber que eu vivo fazendo... Vivo fazendo, não. Já fiz várias vezes aqueles meus vídeos de 10 perguntas com convidados. No vídeo passado, das perguntas do Instagram, até eu mostrei quem eu já convidei pro Chacalaca na tela. E alguns dos, dos convidados acabaram sendo expostos, porque eu fiz às vezes perguntas muito difíceis, que eles não sabiam exatamente as respostas, acabaram com 4 de 10, 5 de 10, e um desses caras que foi exposto foi o Laza, o Rodrigo Lazzarini, do Live Basketball BR, que na época que a gente gravou ainda era Live College BR, o nome do canal, né? eles eram mais focados em, em basquete universitário. Então o que, que eu pensei? Eu pensei que era um bom momento de vingança para o canal. E aí eu falei com o Laza. Laza, é a tua vez de me fazer 10 perguntas sobre basquete universitário, que eu não manjo tanto, e vai ser a minha vez de ser exposto na frente de todos os meus assinantes, inscritos espectadores. Porém, quem está presente aqui representando o Live BR não é o Laza. É ele, Leonardo Sasso. Como vai, meu amigo? Fala, Vavo. Prazer estar aqui no Buxa Calaca. Pela primeira vez, hein? Pela primeira, Pela primeira vez, vez no canal, uma honra pra mim. É, o Lázaro, cara, ele mais ou menos pulou da barca, né? Não quis vir. Seria um momento de glória para ele, né? Depois do momento difícil que ele passou, né? Sendo exposto aqui no canal. É, mas ele... Muito trabalho, né? Tu sabe, né? Cuidando de, de filho e tudo mais. Não e tá o NBB, no né? Nosso... O Lázaro trabalha é... na liga, né? No NBB, Isso. que começou ontem, né? Começou ontem em relação ao dia que a gente tá gravando, então ele está mega super atarefado, e é o Sasso que está representando, então a vingança do Live Basketball BR vai ser através de Leonardo Sasso. Então, o Saço, ele tem 10 perguntas para me fazer de alternativas, falando com ele antes de começar a gravação, ele me falou, normalmente as alternativas que, que eu faço são A, B e C, e eu tenho as clássicas plaquinhas A, B e C. Porém, o Saço, para me dificultar e me expor mais ainda, ele me falou que fez perguntas de 4 alternativas, então eu... Eu criei, opa, eu criei a alternativa, a plaquinha de improvisada agora. <risos> um belo improviso. Meu, chutar entre três e chutar entre quatro é muita diferença, né? Então a chance de eu é passar verdade. vergonha é muito maior. Uh, fique à vontade, pode começar. São perguntas aqui bem específicas, né? Uh, assim, o cara que tá mais ambientado com o basquete universitário, com o college, ele vai, ele vai ter uma ideia. Mas para aquele cara que não tá ambientado com college, daí já vai ser um pouco mais complicado. Vamos ver. Eu? Vamos começar, Vavo. Quero ver Bora. qual vai ser Bora. o teu nível. O primeiro quero <risos> que tu diga, quantas tu acha que vai acertar dessas 10 aí? Olha, com quatro alternativas, eu vou ficar muito feliz se eu acertar umas... Se eu acertar metade, eu vou soltar foguete. Realmente eu vou ah, soltar não, foguete. Ah, se acertar metade é gênio. É, então, mas eu, eu, tô, eu tô achando que eu vou acertar umas 3. Tá, vamos ver. Vamos ver agora. Vamos começar agora. Pergunta número 1, um, na tela. Qual a universidade com mais títulos na história da NCAA, da primeira divisão da NCAA? Alternativa A, Duke. Alternativa B, Kentucky. Alternativa C, UCLA, California, Los Angeles. E a alternativa D, Villanova. É, tu me sacaneou porque tu colocou as que mais venceram, isso eu sei. Eu acho que... Lei Não tenho certeza, mas eu acho que é Lei Resposta certa. É, já começou voando, Vavô. Já começou voando aí. Não tinha certeza, não tinha certeza. Eu achava. Porque eu sei que eles ganham desde, desde a época do Karim do, do Jabark, que eles ganhavam. Então eu deduzi que era. Eles têm 11 títulos. Kentucky tem 8. North Carolina, que não tá nas alternativas, tem 6. E Duke tem 5. Vila Nova começou a ganhar mais recentemente, né? Na é, Vila Nova, Nova, Nova ganhou, aqui. acho que 2 anos atrás, né? Dois, duas temporadas atrás. Não é uma universidade super tradicional assim no, no college, mas tem ido muito bem nesses, nas últimas temporadas. Óbvio, oh, já, já começou bem uh -huh. Tem, uh -huh. tem uh -huh. uma aqui agora, que, a número 2, que é de... que é boa, é boa. Gosto dela. Quem é o maior cestinha da história da NCAA? Letra A, Oscar Robertson? Letra B, Larry Bird? Letra C, Doug McDermott? Ou letra D, Pat Maravich? Eu tava esperando a alternativa do Pete Maravich, porque Primeiro tem que ser um, um cara mais antigo, né? Porque os jogadores mais, mais recentes, eles não costumam jogar as quatro temporadas, logo ele teria mais dificuldade em ser o cestinha. Eu sei que o Pete Maravich tem médias absurdas na universidade, mas eu não, eu não sei se ele jogou os quatro anos, se ele, jogou, se ele parou pela lamentar, não sei. Então eu, eu tava esperando a alternativa dele, mas pode ser uma pegadinha, né? Porque, enfim, letra D de Pete Maravich. Tá difícil o D que tá brilhando aqui, ó, tá rebatendo, mas vai, é o D isso aqui. Resposta correta, correta. 3.667 pontos na, na carreira pro Pat Maravich. Mas o Doug McDermott, por exemplo, jogou os 4 anos e é recente ele jogou no college. É. é um dos maiores cestinhas, ele fez um pouco mais de 3 mil. Oscar Robertson também, Larry Bird não chegou a esse número todo aí. Mas teve um cara que jogou 4 anos agora na, há duas temporadas atrás e já é terceiro terceira maior cestinha da história que é o Chris Clemons, que jogou em Campbell Tá no Rockets, no Rockets, tá no Rockets, no Rockets. Que tá no Rockets, isso mesmo. Exatamente. O não, sabia tá bom, desse, né? dois, não sabia desse passado universitário do Chris Clemens. Ele é da minha altura, 1,76. Ele é baixinho, cara. Era hum. muito legal de ver no college, mas a gente sabia que na, na NBA é meio complicado ele conseguir ter sucesso, né? Ah, tal, talvez em algum outro time que não fique só chutando bola de três pontos. Não que ele seja ruim chutando bola de três pontos, mas ele tenha, talvez em outro time, nos próximos anos, ele tenha mais acrescentado que ficar de sport-up shooter, sendo que não é a principal qualidade dele. Pergunta 3, na tela. Quantas universidades disputam a primeira divisão da NCAA? Letra A, 358 Letra B, 356 Letra C, 357 Ou letra D, 360 <risos> Vou repetir Pô, se tu botar eu, eu, eu juro que eu sabia que era na casa do, dos 300 Se tu me botasse, tipo, 200 e poucas, 300, 400 Eu acertaria Mas esses números tão próximos é impossível, eu vou ter que chutar uh, Cara, eu, eu vou num número par Eu vou descartar o 357 Talvez ajude 360 talvez fosse a mais óbvia, por ser um número redondo, mas não precisa ser necessariamente redondo, porque não é que são 90 grupos de 4 para precisar ser um número redondo. Então, baseado em nada, eu vou chutar a letra A. Resposta <risos> incorreta. A, a resposta certa é 357. Ah, Equipes, A descart... primeira que você descartou. A primeira descartada. Só para... Falar, são 350 equipes que estão no college hoje na primeira divisão E mais 7 que estão fazendo a transição da divisão 2 pra divisão 1 um. Elas já estão jogando pela divisão 1, um, mas ainda não podem participar, por exemplo, de March Madness e tudo mais Estão num período de transição que a NCAA tem pra poder disputar a divisão 1 um. Então tem pouca universidade quase, né? Só 357 Não, eu equipes. achava, ó, se tivesse uma alternativa que fosse... Eu achava que eram uns 320 e poucas Se tivesse uma alternativa na casa de 320, 330, e é eu teria certo. chutado É, teria errado tanto... Enfim... <risos> Agora Mas, vai pronto. entrar na mesma. Não, agora. Antes a gente tem uma de, de vitórias, que é legal também aqui, é a número 4. Por enquanto 2 de 3, tá bom? 2 de 3, tá também. Tá? Essa, Essa era muito específica. Essa era muito específica, tem que ir mais no chute. Então, tranquilo. Qual o técnico com mais vitórias na história da NCAA? Letra A, Bob Knight, ex-indiana e tudo mais. Letra B: Jim Bohy, Siracuse, hoje até técnico de Siracuse até hoje. Letra C, Mike Risevski, o coach K, técnico de Duke. Ou letra D, John Calipari, técnico atualmente de Kentucky. Uh, eu não sei a resposta. Poderia ser qualquer uma das quatro. Conheço os quatro de, de, de nome, mais o Coach K. O John Calipari, eu vou chutar o John Calipari, porque todo mundo fala muito dele. E eu sei que ele, ele é técnico há muito tempo. Não que o Coach K não seja, ele também é, também é sei lá quanto tempo. Uh, e os outros eu não sei o, o, o, o período, que eles treinaram mais tempo ou menos tempo. Eu vou chutar John Calipari porque a galera fala muito nele. A letra D que não aparece aqui. Não? Não. Não, essa aí não. Pode é ser o, o A que, que caiu aqui. Inclusive, também não é A. Inclusive, <risos> é o com menos vitórias desses quatro aí que a gente, que eu falei. Primeiro é Mike Rizewski, coach K, em é 1.132 é Ah, vitórias. droga. Eu achei que era uma Tava pegadinha. Um Desde a década de 80, treinando o nível. Eu sabia disso. Tu vê os vídeos de lado do Christian Leiter, ele treinando. Pô. É, todo mundo, cara. Ele treinou todo mundo. Ele revolucionou o Duke. E o John Calipari, mais atual, né? Treinando, treinou bem, com o Derrick Rose e agora treinando o Kentucky, mas ele não chega a esse número todo. Droga. Número 5. Essa aqui eu acho que vai acertar, Vavo. Sinceramente, assim, acho que vai acertar. Qual universidade Larry Bird atuou? Letra A. Indiana? Letra B. Syracuse? Letra C. Indiana State ou letra D, Michigan State? Nossa, quase levantei a, a plaquinha no Indiana, né? Uh, caiu, Indiana State. O, o, o Laza preparou essa pergunta, daí eu olhei e disse, Puta, o Laza vai preparar a pegadinha, vai botar Indiana e Indiana State. Mas tá certo, a resposta é correta, letra C, Indiana State. Inclusive, uma rivalidade gigantesca com Michigan State. Então, verdade, eu achei que a pegadinha era confundir com o Magic Johnson, que, era, que é Michigan State. Que é Michigan State. Isso confundiu, é não, não me confundiu, mas poderia confundir. É fácil, porque o Larry Bird... Mesmo quem não acompanhou sabe que ele foi treinador do Indiana Pacers e que ele tinha relação com Sim. o estado de Indiana. Então, Belo. mesmo fica que não bem, soubesse nada, bem. seria um bom chute. É. Essa aqui também é específica, hein? Quero ver. Bora. Quero ver. Bora. Quantos jogadores de Kentucky foram draftados na primeira rodada do draft de 2010? Letra A, 4. Letra B, 5. Letra C, 6 ou letra D, 3 jogadores. Olha, eu sei que o recorde é, é de primeira rodada, né? De primeira Ou, rodada. De primeira rodada. Eu sei que o recorde, agora eu fiquei na dúvida, eu sei que o recorde são seis, mas eu não sei se é incluindo a primeira rodada e a segunda rodada. E não sei também se foi esse ano com o Kentucky. Então eu vou ter que dar uma chutada, cara. <risos> e agora, e agora, e agora hein? Letra A são quatro. Eu acho que eu vou chutar quatro, mas baseado em nada. Como se fossem seis, quatro na primeira e dois na segunda. Quase. <risos> Mas ficou por muito pouco. Cinco. São cinco jogadores <risos> que foram draftados. Agora vamos à lista, avô John Wall, DeMarcus Cousins, Eric Bledsoe, Patrick Patterson, todos jogando na NBA até hoje, né? Sim. E Daniel Orton Sim. Que não existe mais, né? Ele foi a 29 escolha desse draft por jogando por Kentucky e não existe mais na NBA. Eu nem não. sei onde está o Daniel não. Orton nesse momento da carreira. Confesso. Se ele tá jogando basquete confesso ainda. saber que eu não sei quem é. Número 7. Quantas conferências existem na primeira divisão da NCA? A. 30 B. 31 C. 32 E D. 33 Conferências Puta, na primeira divisão Com números tão próximos, hum, vou ter que chutar total aí Vou no número quebrado Número primo, que não é divisível por nada Tu fez o mesmo pensamento de botar 357, vai 31 e tal <risos> Sem muito sentido, mas... Não, errado, agora é par, 32 conferências, letra C, é a resposta certa. São 32 conferências do Cláudio. Imagina, Vavó, a gente já fica duas conferências na NBA, imagina, 32, né? Para as mais conhecidas, ACC, SEC, Big Ten, Big 12, Big East, Pac-12, que são as mais conhecidas, né? Para entrar na, no, no March Madness, tem que vencer a conferência, que é um requisito mínimo, as 32 equipes, e daí os outros são por ranqueamento, né? Então, para Conforme foi em jogos não conferencionais, conferencionais, isso é para explicar general, geral, sim, né? Sim, Mesmo sim. Assim como funciona ah, o método de entrada no Martínez. Mas os 32 campeões das conferências já estão no Martínez. Estão Martimedes. garantidos. Número 8, pergunta número 8 na tela: qual a distância da linha de três pontos da NCAA? A 7,24 metros, B 6,75 metros, C 6,32 metros. Ou letra D, 6,71 metros? É... No alvo perfeito. De três pontos agora foi esse... esse... Não foi chute, né? Não, Essa chute aí. direcionado. Podia ser 6,71. Porque eu falei que talvez a linha da NCAA seja um pouquinho menor e eu não tenho esse conhecimento. Boa, Mas 6,75 se é eu sei que é uma medida de linha de três pontos. O pensamento foi perfeito. A ah, 7,24 da NBA, acho que deu pra descartar assim mais fácil. É, eu sabia, eu sabia. 6,75 é da WNBA e da NCAA na primeira divisão só. Então a gente considerou só a primeira divisão que é um palco mais, mais visto. Número 9, a pergunta na tela. Agora de jogador da última temporada do College, recente. Quem foi o melhor jogador da temporada 2019 e 2020 do College? Que não terminou. Vamos lá. Ah, acho que eu sei, Luca acho que eu sei. Luca Garza, jogador de Iowa. Letra B, Anthony Edwards, jogador de Georgia. Letra C, Isaac Okoro, jogador de Auburn. Ou letra D, Obitopan, jogador de Dayton. Eu acho que é o Obitopan. No alvo, hein? Perfeito, preciso. Mais um acerto, hein? Obitopan foi o melhor jogador. Luca Garza foi o segundo melhor jogador do college na última temporada, jogando por Iowa. O Obitopan deve ser escolhido no top 10 desse draft de 2020. E os outros dois, o Anthony Edwards e o Isaac Okoro, calouros que também devem ser escolhidos nessa primeira, nesse top 10 do draft 2024. Outro, um, um... outro dia eu vi uma boa, que os últimos 10, as últimas 10 escolhas, desde o John Wall, todo mundo era freshman na, na, no college. É, é muito difícil de sair um, um segundo anista ou um senior, né, às vezes que a gente fala, um cara de último ano primeira escolha, porque já é mais velho, né? E, não, e nem, a nem, a NBA, não, é um nem internacional teve, né? Costumava ter, tá, pelo menos os é, anos 90, e tudo é, mais, é, né, é. que apareceram na primeira escolha. Dessa vez foi só, só jogadores calouros e a tendência nessa temporada é que seja ou um jogador internacional americano, LaMelo Ball, bon, né? Ou um cara como Anthony Edwards também calouro, né? Acho difícil que aconteça algo diferente desses dois na primeira escolha do draft, mas o Valvo tá tá bem, cara, tá bem. Já cheguei no 5. Chegou 5, já tá. Agora pode ficar acima da média, que daí já é algo fantástico. Nossa, com 6 eu passo até na escola. Número 10, pergunta derradeira. Quem foi o campeão da temporada 2019-2020 da NCA? Letra A: Virgínia. Letra B. Villanova. Letra C. Não teve. Letra D, Duque. Quem foi o campeão da temporada 2019-20? A, Virgínia, B. Villanova. C. Não teve. E de Duke. Até onde eu sei, não teve. A não, que, a não ser que tenha acontecido alguma coisa muito por debaixo dos panos. Tipo, declararam algum vencedor que eu nunca fiquei sabendo. Perfeito. Resposta correta. Não teve campeão. Primeira vez desde 1900 e a quebradinhas que agora eu não lembro exatamente a data, que não teve March Madness. Então, foi a primeira vez na história que não teve por conta da pandemia, a gente sabe. A temporada do college foi suspensa. uma das primeiras a suspender, inclusive, assim, um pouco antes da NBA. Inclusive, é suspender a temporada, cancelar tudo. Na temporada anterior, que foi a última que aconteceu, né, completa, Virginia foi a campeã. 6 de 10, Vavô. 7? 6 de 10. 6? 6 de 10. Não foi 7? Quando eu dancei, eu não tinha 6 já. Ah, não, 6 de... Ah, não, 5. Eu, eu tinha chegado a 5. Ah, exatamente. 6 de 10, 6 de 10, 6 de 10. É, 6 de 10. Tá bom, tá bom. Tentei dar, um, tentei dar um carteraço aqui, agora não deu certo. No meu próprio canal. <risos> Ó, oh, galera, então, ó, quem não segue ainda o BR o link está na descrição, tá aqui em cima, aqui, peraí, que lado que eu tô? Aqui em cima, lá na ponta, no card, que eu tô na outra metade, o link na descrição. Eu Valeu, não vou o dizer, Pablo, que, não vou dizer que, o, que o Laza fugiu do confronto, né, porque era a chance dele me sacanear. <risos> Eu acho não, acho que vai ter mais oportunidades, né? Isso aí. Com Tem certeza. que ter um, um, um embate quando a pandemia acabar, né? E se chegar mais. Vai ter um embate frente a frente. Vavo e Rodrigo Lazzarini pra resolver a situação. <risos> como é que tá tudo isso. Valeu, Valeu, João. Vavo. Valeu Muito todo obrigado. mundo. Aí. Valeu todo mundo que assistiu aí mais esse vídeo. Vou me colocar maior aqui agora. Vou te jogar pro canto, ó. Valeu todo mundo que assistiu esse vídeo. Que no Puxa Calaca, até o próximo vídeo. Grande abraço a todos. Valeu, Saço. Valeu, galera. Até lá.